Eu sou Débora, eu sou a Janaína, e eu sou a Sofia e esse é o trio Capitu. A gente buscava homenagear uma, uma personalidade brasileira feminina. A Capitu, né? Aquela personalidade bem misteriosa, bem quem sabe bem múltipla, assim. E eu acho que é o que a gente é, né? É o que todo, toda mulher é um pouco. As personalidades das três são muito diferentes e dos seus instrumentos também. Então, eu acho que esse é o grande barato do trio. O trio Capitu é isso, é essa mistura. A formação do, do trio, é, flauta ou boé e fagote, ela vem da época do, do, do barroco. Então a gente busca esse repertório, coloca um pouco de luz novamente para ele e consegue trazer ele para o tempo atual com peças novas, arranjos e, e composições feitas especialmente para a gente. Não é, uma, não é uma formação muito... Muito vista por aí, normalmente, assim, não é muito simples de achar músicas, né? Então, é um desafio e, por outro lado, a gente escolhe músicas que a gente gosta, né, de tocar. É uma delícia fazer música com quem você gosta, né? É bom de ensaiar, é bom de passear, é bom de tudo, de quando tem que viajar junto é muito bom. É importante isso também num grupo de câmara, né? É um casamento. <risos> a gente descobriu assim, que, na verdade, o trio é muito mais versátil do que ele aparenta ser. Então a gente teve situações... Muito diferente, desde tocar no, no Teatro Municipal de Niterói, que é uma sala de concerto super tradicional, em festas de amigos, em escolas, até para casamento a gente já recebeu alguns convites. É um trabalho que traz muito retorno, tanto do público quanto, quanto para a gente mesmo, nosso, nosso, né, de, de satisfação de poder estar tá fazendo música por fazer música. É o que mais me, que mais me apaixonou nessa ideia do, do Trio Capitô.